Veja como é fácil montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Posicione a base da cadeira à parte inferior do assento, alinhando os furos. Pegue os parafusos e arruelas e fixe. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada!